Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eita cachorro na pista. Eu sou o Diogo 011. E esse vídeo de hoje é um vídeo de alerta, tá? Vou deixar um alerta para vocês que é inscrito aqui do canal, que sempre está acompanhando meus vídeos. É o seguinte família. É a notícia... Eu quero falar pra vocês sobre escapamento esportivo Agora que é final do ano Tá chegando final do ano E aumenta o número de fiscalização De comando Nas ruas, tá? Então as blitz Vai aumentar O número de blitz Todo ano é assim, tá? Esse ano com certeza não vai ser diferente Então Esse vídeo aqui é pra você que tem escapamento adulterado Igual esse que eu estou utilizando Olha o som dele Escapamento esportivo Ou que você use o escapamento original da moto desmiolado é, Toma cuidado Porque você pode ser multado A multa pra quem utiliza para quem alterou o equipamento Para moto fazer mais barulho do que o original A multa é uma multa grave, tá? Multa de 5 pontos da carteira De habilitação E R$195,00 para pagar E também pode ser recolhida a moto Então família, esse vídeo aqui É para deixar um alerta para vocês Final de ano Pra quem não sabe, muita gente já sabe Mas tem gente que Tá começando agora no mundo das motos Não sabe Então final de ano É a época mais perigosa pra você Tomar multa Porque aumenta o número de fiscalização E o pessoal não perdoa É muito difícil é, Você cair numa blitz Se você tiver errado com alguma Seja escapamento esportivo Ou LED Retrovisor retrátil Toma cuidado, família, toma cuidado pra você não levar uma multa Pra não tomar um prejuízo Eu sempre tô alertando, deixando dica, dicas aqui pro pessoal inscrito do canal E outra coisa, é, já até apareceu também uma notícia na televisão Falando que nesses jogos da Copa Esses jogos, principalmente do jogo do Brasil é, Vai ter fiscalização também, tá? É, de bafômetro e fiscalizando o veículo Então toma cuidado aí Você vai ver o jogo Na casa de algum amigo Olha o cara fez certinho Deu certo, sinalizou. Nós No desviou e é marcha equipamento esportivo ajuda muito A evitar Você tomar uma fechada e evitar um acidente Mas infelizmente Ele acaba incomodando O pessoal né Imagina se todas as motos viessem com um barulho igual a minha seria meio insuportável ficar na rua, né. Família, é outra coisa que eu quero explicar pra vocês, além de você tomar cuidado durante os jogos da copa, né, aí de volta caso você for assistir em algum bar, alguma, na casa de algum amigo, toma cuidado que provavelmente você deve encontrar alguma fiscalização, tá. E caso você tenha escapamento esportivo, é bom, é aconselhado você voltar para o escapamento original, pelo menos até o final do ano terminar esse ano porque aí depois de janeiro já, é, já volta ao normal, né? A fiscalização é mais rigorosa. Agora em novembro, dezembro Final de ano que tem muitas festas Muita confraternização O pessoal aumenta E também com certeza deve ter alguma coisa De arrecadação, né Aumentar a arrecadação O pessoal não fala que tem, mas Eu acredito que tem alguma coisa A ver com isso, pra aumentar a Arrecadação, porque final de ano é incrível Família, é muito comando Sempre, sempre Eu ouço o pessoal falar faz até tempo que eu não, que eu não passo pelo uma blitz que eu do encontro porque eu ando bem pouco tanto de moto quanto de carro saiu bem pouco mas eu ouço bastante pessoal falar em grupo que tá tendo blitz em tal lugar lembrando que avisar onde tem blitz é proibido hein família toma cuidado com isso também eu sei que o pessoal costuma avisar os amigos, mas avisar em grupo é proibido, pode dar rolo pra você Fechou? E é isso, família. Escapamento aqui da Bahia. Tava tá errando muito. Credo, muita melodia. Eu não vou tirar meu escapamento esportivo, tá? Já vou avisando. É, mas eu tô arriscado a tomar uma multa. Eu tô sabendo disso, tô ciente. E se parar, esquece. Já vai perder a moto. E tomar aquela multinha básica, né? Você tá doido, tomara que não aconteça De eu levar uma multa Porque eu não, não dou Não tenho dinheiro pra pagar a multa, não E é isso, família Vamos parar aqui no posto Deixa eu ligar só o mano com as facas Ele é bom, hein Credo Aí sim Só com os facão Três facão Me Esquece família, nossa, eu saí de segunda marcha aqui, não dava nem na primeira moto, ela mesmo assim, ela saiu. Então família, espero que vocês curtam aí, compartilhem esse vídeo aí com seus parceiros, que muita gente não sabe disso, e é bom tomar cuidado. Tem gente também que assiste meus vídeos que também não tem habilitação, é proibido fazer isso, mas aumentar aí o cuidado. Que não tá fácil. Motitãozona acelerando tudo. É marcha 101 um por hora. Meio tá aberto. Tá andando em 105. Vamos ver quando ela vai pegar. 106 foi o máximo. Esqueça. Receba. motinha tá andando muito, família. A tia, a zona tá pelo do cabelo. Preciso também trocar o óleo dela. Tá com 2.402 km eu ia trocar o óleo hoje, mal o tempo como tá tempo feio de chuva ontem já choveu bastante, alagou toda a cidade vários pontos da cidade já alagou choveu forte 3 horas direto e alagou tudo então hoje já, já é quase 5 horas da tarde que eu tô gravando, vou lançar o vídeo aí pra vocês no máximo 8 horas da noite então não vai dar tempo de trocar o óleo hoje, mas preciso ver se eu vou lá na ronda trocar e também vou gravar falando sobre o óleo Que eu vou colocar na moto, tá? Falar pra vocês sobre as manutenções Periódicas que é bom fazer Pra manter a moto em dia, né? Pra deixar a moto filé Esquece Demorou, a família? Tamo junto aí Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aí pra vocês é, Dois vídeos de recomendação aí Aqui do canal tem mais de 500 vídeos para você assistir. Fechou? Tamo junto. É nós. É marcha na 160. Tamo junto.